Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso conto de hoje é de autor desconhecido e tem o título A Verdade. Conta-se que um grande sultão certa noite sonhou que havia perdido todos os dentes. Ele se acordou apavorado, é claro, e logo mandou buscar um sábio para que o sábio interpretasse aquele sonho dele. Quando o sábio chegou, que ele contou o sonho, o, o sábio disse logo, que desgraça, senhor, cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade. Mas que insolente, gritou o sultão, como se atreve a dizer tal coisa, que meus parentes vão todos morrer? Aí chamou os guardas e mandou que lhe dessem 100 chibatadas. Insatisfeito ainda, ele mandou chamar outro sábio para interpretar o mesmo sonho. E logo o que ele contou para o outro sábio, o sábio disse, Senhor, uma grande felicidade vos está reservada. O sonho indica que ireis viver mais do que todos os vossos parentes. Olha que interessante, e a fisionomia do sultão se iluminou e ele mandou dar cem moedas de ouro para aquele sábio. Quando o sábio foi saindo do palácio com suas moedas de ouro, né, um, um cortesão que estava ali, que presenciou todas aquelas cenas com os dois sábios, aí perguntou para ele, mas como é possível? A interpretação que você fez foi a mesma do seu colega. No entanto, ele levou 100 chibatadas e você sem moedas de ouro. Aí ele virou para o cortesão e disse, lembre-se, meu amigo, tudo depende da maneira de dizer as coisas. E é assim. E esse é um dos grandes desafios da humanidade. E é daí que vem a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra, a maneira de nos relacionarmos, a maneira de falarmos um com o outro, a maneira de interpretarmos o que o outro está querendo saber e o jeito de falar para esse outro. A verdade ela deve ser sempre dita, não resta dúvida disso. Mas a forma como ela é dita é que faz a diferença. Existe um, um, um conto também de Sócrates, né, atribuído a, a Sócrates, que é, é passar a, a, as coisas sempre, as informações, no crivo das três peneiras. A primeira peneira é a verdade. Então, se o que você está querendo dizer é verdade, o que você quer contar aos outros é verdade, é um fato mesmo, né? ou, ou se não é, ou só ouviu falar, né? se for verdade, passa para a segunda peneira, que é a peneira da bondade. E a peneira da bondade requer o seguinte, o que você vai contar é uma coisa boa, ajuda a construir ou destruir o caminho e a fama do próximo? Se você já chegar à conclusão que ajuda a destruir alguma coisa, não conta mais. Aí se for verdade, se for bom, você passa para frente e vai para a terceira peneira que é a necessidade. A necessidade você tem que analisar, convém contar, resolve alguma coisa, ajuda a comunidade, pode melhorar o planeta? Se pode tudo isso, passe a verdade para frente. Se não, se reserve. Fique com ela para você, não tem necessidade. Então, nós devemos analisar sempre que a verdade a, a ser dita, ou se a verdade a ser dita, refere-se apenas à pessoa envolvida ou à comunidade em geral. Se essa verdade que eu quero dizer refere-se apenas à pessoa e é algo desnecessário, o melhor é ficar quieto. Porque se a gente fica quieto, a gente não fere suscetibilidades, a gente não fala demais, né? não provoca conflitos e outros danos muito maiores que podem acontecer simplesmente porque nós fizemos as colocações nos momentos errados e sem a devida necessidade. Mas sempre depende do jeito que nós nos dirigimos e do jeito que nós vamos dizer as coisas. Sempre depende disso. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima, meus irmãos.